foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus Mas a eles não é dado Pois a pessoa que tem será dado ainda mais E terá em abundância Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem é por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías, havereis de ouvir sem nada entender. Havereis de olhar sem nada a ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram.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 aqui presentes na Igreja São Benedito, você que nos acompanha ao vivo pelas redes sociais. Nós estamos sendo convidados pelo Evangelho, pelo próprio Jesus, nesta quinta-feira, a termos os nossos sentidos disponíveis para ouvirmos o Senhor. Sobretudo, o coração. Porque nós temos este poder. Um poder pessoal. Cada um de nós temos o nosso. De abrir e fechar o coração. De abrir e fechar os ouvidos. De abrir e fechar os olhos. Sobretudo, o diante de Deus. Mesmo Deus sendo nosso Criador, nosso Pai, Ele nos deu a graça da liberdade. E Deus, desde a criação, Ele respeita a liberdade de cada pessoa. Mas deseja ser correspondido no amor... Por isso nos enviou Jesus, o próprio amor que se fez homem, o verdadeiro Deus que se revestiu da nossa humanidade, veio nos revelar quem é o Pai e que este Pai é todo amoroso. E por isso é Jesus quem bate na porta do nosso coração, buscando-o. Quem possa recebê-lo. Muitas pessoas do tempo de Jesus acolheram. Muitas pessoas do tempo de Jesus ouviram. Mas também muitos resistiram. Muitos não aceitaram. Muitos negaram que Jesus era o Filho de Deus. No evangelho de hoje, os discípulos estão intrigados e chegam para Jesus e perguntam Jesus, por que, que o Senhor usa as parábolas para pregar ao povo? E Jesus responde justamente isso. Para vocês foi dado conhecimento das coisas de Deus, mas para muita gente era necessário explicar com parábolas para facilitar que as pessoas entendessem. Isso tem muito a nos dizer. Sobretudo nós que temos tantas oportunidades diárias para ouvirmos a palavra de Deus. Muitas vezes, certos trechos do Evangelho ou da Bíblia por total, conseguimos entender. Mas muitas temos dificuldades de interpretá-las. A beleza da palavra de Deus é justamente essa. Quem nos revela as escrituras é o próprio Cristo através do seu Espírito Santo. Muitas coisas entendemos de imediato. Outras vamos entendendo ao longo da vida. Mas o importante é estar com o coração, com a mente... Abertos para Deus. Por isso Jesus... Anuncia um trecho do profeta Isaías. Lá do antigo testamento. Falando da sensibilidade dos corações das pessoas. E a palavra de Deus... Ela é um verdadeiro alimento. Aquele que não ouve a palavra de Deus vai se tornando fraco. Porque ela tem vida em si. Ela vem da boca de Deus para o nosso coração e ela não volta vazia antes de produzir efeito no coração de quem acolhe. Mas quando a palavra encontra um coração fechado, nada pode fazer porque é necessário que a semente da palavra encontre uma terra boa para, assim, ser plantada, regada, cuidada e frutificar. É por isso que Jesus nos contou no Evangelho a parábola do semeador. O semeador saiu a semear Lançando as sementes, algumas caíram entre os espinhos, outras entre as pedras, outras em terra boa. A semente é a palavra. O semeador é o próprio Cristo. E os tipos de solos são os tipos de corações das pessoas. Existem corações endurecidos como pedra. A semente não pode fecundar. Existem corações que estão como espinhos. A semente começa a germinar, mas depois é sufocada. E existem também os corações que são como uma terra boa. Quando cai uma semente, ela produz, ela cresce em liberdade e assim pode dar frutos. Se a palavra vem até nós, da boca de Deus, e nós acolhemos esta palavra, colocamos em prática na nossa vida, ela produzirá frutos. E os frutos da palavra são as virtudes, a paz, a fraternidade, a misericórdia, a mansidão, a paciência, a sabedoria o discernimento, tudo nos vem pela palavra, porque na palavra está a presença do próprio Deus. Então hoje nós vamos pedir esta graça na missa de hoje, que o nosso coração esteja sensível e aberto para acolhermos a palavra do Senhor, porque aquele que ouve a palavra de Deus está ouvindo o próprio Deus. Vamos ficar em pé. E vamos apresentar agora as nossas preces ao Deus da vida.